Um, a gente vai a um funeral e depois diz que traz o ar do morto com Coisa. E eu, como estava aqui grávida, muitas vezes tive tipo quatro filhas, uh, quando vinha alguém do, do, do Coisa, eu ia lá, já acender a lumeira de, de, de, de palha, ou lume, ou fagulho, o papel, botava aí no quinteiro, passeios por cima. E era para deixar o lá fora. Era. <risos> para deixar ali em cruz. Em louvor vez, do Senhor né? do Horto, que me traga ao ar do Ibo e que me leva do morto. fazias aquilo três vezes em cruz, em cima da, do lomar dele. Louvor do Senhor do Horto, que me traga ao ar do Ibo que me leva do morto. Não. Estas coisas sim, sim. antigas, que hoje até ninguém as conhece, e tu se apresentares isto a alguém para explicar não. muito bem, porque a gente nova não percebe, não sabe o que fazer é